é ter seu pedacinho de terra pra poder trabalhar, né, Tirar? E o seu sustento. Estou dizendo alguma coisa pra, pra, pra fazer nosso Brasil pra frente. Eu mesmo falo, eu nunca vi nada de índio. Fala, ninguém nunca viu, não. É. Só fala também. Né? E o que eu fico revoltado é que a gente ainda é considerado bandido, pessoas que, que atrapalham o país, entendeu? Pera, pera, pera. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Mas, vai, que vai, do vai, que vai, vai, Quero acabar com o povo indígena, acabar com os isolados. A gente não vai permitir que aconteça, não.